Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. É, figurasse. E, o, e, o, e depois ele disse várias vezes, eu ouvi, vocês viram e então, tal, dizendo, não serei candidato à reeleição, sou contra a reeleição. Pô, no segundo mês, em fevereiro, ele falou, sou candidato à reeleição. Falei, mas como é que pode isso? Um, um presidente que, uh, na campanha, disse que não seria candidato à reeleição, se elegeu dizendo, não serei candidato à reeleição. Aí, assume no dia 2 de janeiro e em fevereiro já diz que é candidato à reeleição. Ah, isso Depois... é clássico político, né, Dória? Vamos lá. Vai. É. Não estamos surpresos. Mas... Bom, fora é isso, <risos> a, a demissão dos ministros. <risos> Depois quer combater a corrupção, aí defenestrou, demitiu, o desde o início César, foi uma situação uh, conflitiva. Defenestrou é maneiro, é, defenestrou, jogou é maneiro. pela janela. É. Não, e, virou, e transformou inimigo. o César Moro em inimigo. É. Pô, já começou, não é que foi quando depois demitiu, já durante o período, o já César Moro tomava tiro todo dia.